Num certo dia, um fazendeiro que colecionava cavalo muito caro Percebeu que o mais foda tinha adoecido e não levantava Imediatamente ligou pro veterinário, que foi lá, examinou e falou Olha, seu cavalo tá com uma virose Que se em três dias ele não curar, infelizmente a gente vai ter que sacrificar ele Eu vou dar três injeções, uma hoje, uma amanhã, uma depois Se caso ele não levantar, infelizmente você perdeu ele fazendeiro todo triste saiu, veterinário aplicou a gestão e saiu, e o porco observando aquilo, chegou pro cavalo e falou assim, ô oh, meu amigo, levanta daí rapaz, você continua aí, vão te matar levanta, você mais que isso você pode, vamos, vamos nada do cavalo no outro dia de manhãzinha, chegou o veterinário, aplicou a injeção, saiu, e o porco chegou no cavalo e começou a se esfregar nele, falou, vamos, se você continuar aqui, amanhã vão te matar, vamos, você é muito foda, você é muito importante, você consegue, no terceiro dia, o veterinário chegou lá, aplicou a terceira dose, olhou para o fazendeiro e falou, olha, se amanhã ele não se levantar, infelizmente a gente vai ter que sacrificar ele, na hora que saíram todo triste o porco chegou, Puxou ele pelo rabo, puxou pela orelha e começou pro cavalo... Vamos, você consegue, eu te ajudo, sobe aqui, vem logo... Vão te matar se você continuar aí, vão te matar, você é muito mais do que isso... De repente, o cavalo começou a se levantar devagar e o porco... Vamos, isso, agora anda, anda, corre, corre... Ah, e comemorou... Nisso, o fazendeiro saiu lá fora, olhou o cavalo galopando e gritou... Milagre... O cavalo voltou a andar, isso merece uma festa, mata o porco, é meu amigo, por muitas e muitas e muitas vezes na nossa vida, você vai passar por isso, você vai fazer o papel do porco, porque você vai ajudar, você vai trabalhar, você vai incentivar, vai emprestar nome, dinheiro, vai dar seu tempo para muitas pessoas que não vão te reconhecer, nem com amizade e nem profissionalmente, vão falar que você não é capaz, mas sabe meu amigo, isso faz parte do caminho do sucesso. Você não precisa que ninguém te reconheça. Você não precisa de aplauso de outras pessoas. Você precisa entender que é você que vai conseguir. Que esse sonho é teu, que essa responsabilidade é tua. E quando alguém disser que você não tem competência para falar alguma coisa, você diz para ele o seguinte, amadores construíram a arca de Noé e profissionais construíram o Titanic. <risos>